Oi, gente, eu sou a Tata e hoje eu vim ler casos de vocês que vocês mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá, meu arroba esse aqui. De vezes que vocês foram feitos de palhaços pelo crush, entendeu? Pela pessoa que tu tava ficando, que tu tava namorando, então que tu era apaixonado. Quem nunca, né, amores? Quem nunca? Eu tô com uma convidada aqui agora que talvez ela fique fixa aqui com a gente. Nesse quadro assim, vai ser um quadro mais descontraído, tá, Vai ser uma coisa assim, mais leve, né? Lu, diga oi. Oi, gente. Aqui, aqui o microfone de. Então tá, gente, tá muito engraçado, tá? Eu não li, obviamente, todos, mas eu dei uma passada assim, e eu fiquei muito tranquila, na verdade, que eu vi que eu não sou a única pessoa do mundo que já foi assim, ó, feita de palhaça, mas no nível menina, mas no nível não é leve não, eu, eu já fui muito feita de palhaça. E aí agora eu vou ler os casos de vocês. Beleza? Beleza. Então vamos lá, sim, embora. Não sei qual pegar, então eu vou assim, ó, vou rolar a roleta. Vou rolar a roleta. E vou ler um, tá? comecei aqui vamos lá a primeira é eu não vou ficar falando o nome de vocês porque eu não quero comprometer beleza então beleza então vamos lá eu tava grávida já já tá pesado aí né íamos morar juntos e um dia ele mandou uma mensagem dizendo que ia morar com outra pesado Meu Deus, velho. pesado começou muito pesado já começa assim outra foi no dia que eu chamei ela pra sair aí fui na casa dela buscar ela na chuva no frio e ela falou que não ia. A garota um dia antes falou que topava, mas no dia seguinte me fez de trouxa. Nossa! Já vi disso no Não, colégio. Disso, assim. No colégio, eu mandava muito desenho é. pessoal convidava... Um dia tu pensa, ah, não é uma ideia? até que ele é bonitinho, vamos lá, vamos lá e passa um que dia. Aí tu dorme, aí tu pensa bem, tipo não, não, não quero, não. Então o que que fica de lição? Quando a menina aceitar, não demora, cara, não demora. Uma vez fui entregar chocolates pra garota que eu gostava muito no aniversário dela e ela me ignorou. <risos> bacana, bacana. Quando eu apresentei o cara para os meus pais e depois de uma semana descobri que, ah, eu quero saber o que que ela descobriu, tá perdido aqui? Descobri que ele ficava comigo e mais cinco. E uma não sabia da outra. Isso, que bacana, amiga. É novela. Oh, qual novela? Qual novela? Tem novela assim? Ah, eu não sei o nome da novela, casa de uma... novela, teu negócio. Fiquei sabendo Tem agora uma aqui. Que novela que, tipo, o cara enrola as mulheres todas e no uh, final descobre. Ela descobre, descobre elas, elas se, se juntam. E elas se ah, juntam. Ah, eu, eu achei que, bom. tipo, uma delas gostando Amiga, casa de novela o teu, maravilhoso, adorei. Uma mina tinha um problema de saúde, eu ajudei financeiramente e ela nem mesmo agradeceu. Quando eu olho pra vocês, vocês imaginem, tipo, uma cara de palhaço subindo na minha cara, porque é isso que aconteceu. Gente, cuidado. Namoro à distância e junto com pagamento de contas e coisas e mandando grana pra pessoa, a chance disso ser uma, uma milonga é muito grande. Por que, que alguém, tipo assim, tu tá conhecendo alguém, né, pela internet? Tu vai ser legal? Tu não vai ficar pedindo dinheiro. Se a pessoa tá te pedindo dinheiro, é meio suspeito. É bem, bem suspeito. Claro que tem casos bem específicos, sei lá, né, cada um com seu relacionamento, mas assim, é suspeito, né? Contei pra mina que tava gostando dela. Pediu pra pensar, uma semana depois tava namorando o outro. Mas o é que, que é isso, né? A pessoa não ter coragem de falar ah, que, tipo assim, sim. não quero! Não. Dificilmente ela conheceu o outro numa semana e já começou a namorar. Ah, ela já conhecia é. o outro. Essa informação não precisava ter te dado, né? Tipo assim, não precisava, já tava ruim o suficiente, né? Marcou o encontro e não foi. Homem fala com atitudes de merda e que não tá afim, não tem coragem de falar na cara. Nossa, ela tá muito revoltada, amiga. Calma, Ai. calma, respira. Como assim não foi? Nossa, nunca aconteceu comigo isso. Eu ia ficar mais revoltada do que isso. O que, que tu fez? O que tu faria? Ai, ah, eu me embora? Eu não falaria nada, eu sumiria da vida. Pronto. Ah, eu acho que eu ia falaria falar, muito eu falaria. Tu falaria sou merda de me desgraçado. xingava em todas as redes ah, sociais possíveis no linkedin xingar ele e o que, que vocês fariam? Comenta aí, o que vocês fariam? eu quero saber agora, agora eu fiquei curiosa cai no conto de comigo ia ser diferente ah, quem não, né? Quem nunca, ah. né? ah, comigo vai ser diferente, com ele vai ser diferente com a gente vai ser diferente e que existia amor mas eu tava lá só pra, só pra inflar ego, gente. Vocês pedem tanto isso. Inclusive eu fiz um vídeo que eu falei isso esses dias. Vou botar aqui no card. Não lembro se eu já lancei ou não, mas eu acho que tá pra edição. E bem legal, acho que vocês vão gostar. Posso fazer um vídeo inteiro falando sobre isso. Se quiserem, deixa aqui na descrição. Próximo. Rolava um sentimento. Ele não abria para algo a mais. E chamou uma menina de amor na minha frente. Nossa. Pô, dói né? E, tipo assim, com ela ele não abria para algo a mais. Com ela pois parecia é. que tipo assim não, eu não, eu não tô na vai de namorar, ah, o problema não tá em ti, tá em mim. Aí foi lá chamou outra de amor. Se bem que eu chamo várias pessoas que de amor. Tipo assim, eu tô ai, obrigada, amor. Ah, é? Uhum. Ah, eu estranho. É, não, eu falo, tipo, oi, amor, tipo obrigada. Assim, não ah, pra homem, anjo, né? Meu anjo. Meu anjo, é, dá para ter um duplo. É. Não, mas a amor realmente pegou, né? É. E para ela tá falando assim, provavelmente não era tipo assim, uma amiga dele que ela já sabia, que era amiga, é. sei lá. Meu noivo, ela voltou em caps lock, reparem. Terminou comigo faltando 43 dias pro casamento porque a mãe dele mandou. E aí? Se bem que olha só, se a mãe dele mandou, então, tipo assim, a mãe dele já não gostava dela, já ia ficar infernizando a vida dela o resto da vida. Tem aquele lance de que a gente casa, obviamente, com a pessoa, não com a sogra e com o sogro. Mas se tu tem uma sogra infernal, é foda. Eu já escutei assim, quando tu se casa com o teu namorado tal, casa e com sogro, Casa com o sogro com a Casa com a família. A pessoa, tipo assim, vou para terapia. A Terapeuta que vai te falar, amor, oh, relaxa, tu casa com a pessoa, não com os pais. Mas assim, na vivência a gente sabe que a gente leva os pais juntos, né? A gente não é faz isso, bandeja de né? então, bandeja. Assim, é aniversário, é qualquer festinha de casamento, família, né? Sabe assim, batizado, sei lá, coisa assim. É, de domingo, dia a dia, pegar um negocinho aqui com a mãe, vai lá comer na casa da mãe, fazer não sei o quê, ano novo, Natal. Enfim. Sem querer desesperar quem tá solteiro aí, né? A família meio que vai junto mesmo. Então, quem sabe tu te livrou de um baita de um fardo, eu acho. Disse que não queria nada sério no momento e apareceu namorando dias depois. noivo engravidou. Noooooo! Oh! Tu, amigo, e tu? Foi lá comprar fantasia de palhaço na loja? Gente, foi testadinho. Tá aí, o que aconteceu depois? Tu conheceu uma menina legal e que superou ela, né? Diz pra mim que é. É, eu tô aprendendo aqui nesse vídeo, acho que vocês também, que às vezes, na verdade, a maioria das vezes é bom tu ver bem se a pessoa realmente gosta de ti, se é recíproco. Porque senão, tu vai sendo feito de palhaço uns níveis assim, ó. Gostava de mim e da minha amiga. Criou rivalidade entre a gente e depois apareceu namorando outra. Mas, tipo, sério, eu, eu não sei o que acontece, mas isso já aconteceu comigo em amizade. De tipo, veio uma terceira pessoa. A terceira pessoa fez rivalidade. Aí depois sumiu. Hum. E aí, tipo, eu fui falar com a pessoa que eu era rival, tipo, porque ela fez a cabeça das duas. Sim. E aí, tipo, ah, ela fazia isso contigo, ela falava, falava mal de mim e tal. Foi bizarro. Nossa, com relacionamento da ódio, cara, vem um cara do nada e destrói tua amizade com a tua amiga não. e vaza. E, não, e ainda fica com outra. Que ódio! Mas daí também tu pensa, né? Pega a tua amiga, conversa e pensa, ah, amiga. O problema não tava na gente, tava naquele babaca, assim, embora, só não vão cair na mesma cilada de. É foda esse negócio, né? De gostar do mesmo cara. Ainda bem que a minha melhor amiga e eu, a gente nunca. nunca gostou do mesmo cara. Deve ser foda. Eu achei que meu professor era fim de mim, daí em cima dele foi bloqueada. <risos> meu Deus, amiga, tive foda dela, peraí. Meu Deus! Ah, mas é que ela é bem gata, né? É bem bonita, é bonita. ela. Ai, se fosse assim eu também, achei que não tava afim de mim. <risos> que merda! No WhatsApp, ela falou que gostava de chocolate. Quando fui dar, ela falou que tinha meio dia. Não, peraí, eu vi um ruído na comunicação ali, né? Ah, ela não, mentiu não. no WhatsApp? Como é isso? mas porque alguém ia mentir, tipo. Eu Às vezes é, às vezes ela gostava de um tipo de chocolate. De um chocolate branco que ela não gostava. Nossa, é muito feio de palhaço esse. Esse aqui é leve, mas é muito feio de palhaço. Insisti numa guria, ó, guria do sul. E ela me disse que não era monogâmica. E apareceu namorando outro. Que não era monogâmica. Ah, e apareceu tendo relacionamento monogâmico com outro. Bacana! Sabe que assim, ó. Contigo, só tu não gostava né? Tinha que ter mais um. Pena, que droga, que triste. Deixa eu ver a carinha dele aqui. Adoro ver a carinha de vocês. Inclusive, quando me seguir lá no Instagram, fala comigo, comenta na sala tal, porque assim, sou rainha e está o que a é vocês lá. Quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel a ele e depois descobri meus 10 chifres. Nossa. 10? Não é muito. E tipo. Aí o problema Esse... tá com toda certeza não. na pessoa, né? Cara. Assim, ó, ele tem a segurança de tipo, A, ah, tem que ser fiel comigo, porque ele não é fiel É, com olha ela. só. Quando o cara me fez acreditar que eu deveria ser fiel, por que, que ele ficava insistindo porque nisso? aí caía ela e, e ele tinha vida, Inclusive, um sempre, traído, sempre né? assim, tá? A pessoa muito neurótica, ou ela tem, tipo, muito trauma, coisa de família, via o pai trair a mãe por muitos ah. anos, coisa próxima, assim, realmente ela aprendeu que a vida é assim e que tem que estar ligado com esse tal. Ou a pessoa te trai também, porque não tem motivo pra ela ficar vendo coisa onde não pois tem. É. Quando eu emprestei dinheiro pro arroba, porque ele precisava, mas no fim ele saiu com outro. Ai, amiga do céu! Sim, que triste, cara! para olha a tua carinha que nem digo o que aconteceu isso contigo. Eu ia pedir o dinheiro de volta. Mas ela, ela emprestou, ele tinha que dar o dinheiro de volta. Não, eu ia pedir o dinheiro de volta na frente da menina, da outra. Mas o pior é se for Ai, que raiva! Aí tipo... é cobrar publicamente, sei lá. Bem louca, bem vingativa. Eu tava gostando de um menino, esse menino me deu bloco e depois de dois meses me procurou. O que, que aconteceu? Ele namorou nesses dois meses? Ele tava ficando com alguém nesses dois meses? Ele e aconteceu nesses dois meses? Alguma coisa aconteceu nesses dois meses, né? que ele tentou algo com outra. Com Aí um não outro. deu certo e ele falou: Pô, vou tentar com A que eu tive. De vi volta, li... é, é, né? Tá é... escancarado é... que tu não era a prioridade, Sim. né? Eu não sei o que, que tu fez, né? Com essa, com essa situação, mas assim, espero que não tenha ficado com ele. A menina falou que tinha terminado o namoro, mas não tinha nada. E voltou com ele. E eu fui feito de besta. É famoso isso aqui, né? Cansada, tá cansado, termina. Pá, agora eu vou aproveitar a vida. Vai lá com essas pessoas e vê. Não, não era bem assim. De repente, falta com esse. um sertanejo, não sei qual que, que conta essa história. A música sertaneja. Não, vários, né? É, vários o caso, tem 27 músicas lançadas esse ano, sertanejos que conta essa história. não tem uma música desse. Ai, acabou. acabou. Ai, gente, acabou, acabou, mas tem muito mais. vocês querem um parte 2, vezes que eu fui feito de palhaça, parte 2, se vocês gostarem eu gravo tá bom então deixa aqui nos comentários compartilha com teu amigo com a tua amiga que já passou por uma situação parecida com essa não esquece de deixar um like me segue no instagram foi isso um beijo tchau